Fala, fala, galerinha! Eu sou Norberto, do Elefante Literário, e hoje eu vim fazer a resenha do livro Navegue a Lágrima, de Letícia Wirtzowski. Navegue a Lágrima se passa numa casa de praia no Uruguai, que pertenceu a uma escritora de sucesso, Laura Berman. E Heloísa, que foi a editora de um dos livros de sucesso de Laura, resolve morar nessa casa. Como Heloísa foi a editora do livro de Laura, elas tiveram muitas reuniões e elas acabam meio que se conhecendo um pouco. Então Heloísa acaba se aficionando pela história de Laura e resolve comprar essa casa. Quando ela chega lá, ela encontra algumas das fotos da família e começa a relembrar do passado, baseado no que ela ouviu de Laura... E baseado em sua própria vida. Logo nas primeiras páginas, a gente pode perceber que lá mistura ficção e realidade. Então a gente tem um pouco de desconfiança, a gente não consegue acreditar em tudo que ela diz, já que ela se baseia, escreve todos os fatos com base apenas nas fotografias e no que ela sabe. Então a gente fica com um pouco de sensação de desconfiança sobre o que ela diz. Como por exemplo, ela descreve o um momento em que Laura se encontra com o Leon, seu marido, pela primeira vez, quando eles ainda eram crianças e a primeira conversa que que eles tiveram depois de adultos, e foi a partir do momento que Leon lê um dos livros de Laura e começou a enviar cartas para ela. Depois de meses se comunicando apenas por cartas, eles resolvem se encontrar e tem um diálogo que é descrito por Heloísa. Só que, como a gente vê antes, a gente não pode acreditar totalmente nisso porque Heloísa não conhecia Laura nesse tempo, então ela não tem como dizer com certeza o que aconteceu. Então isso faz a gente ficar um pouco desconfiado sobre o que ela diz. E isso acontece com frequência durante o livro. Heloísa conta a história dos Berman, Laura, Leon e os dois filhos, Daniel e Max, e ao mesmo tempo relembra a sua própria história, com o seu primeiro casamento, o segundo casamento e o filho que ela teve no primeiro. Vale lembrar aqui que é uma história muito triste, de muitas perdas e muitos acontecimentos que ela descreve de maneira muito profunda O que deixa a gente um pouco tocado e sensibilizado, Fazendo com que a gente sinta um pouco de compaixão por ela Apesar dessa sensação De não acreditar no que ela está dizendo muitas vezes É impossível a gente não se apegar A personagem Porque ela tem essa capacidade de passar O que está sentindo de uma maneira muito crua Explícita, muito verdadeira Até certo momento eu não tinha percebido ainda Que o livro era sobre memórias Então eu fiquei meio surpreso quando a Eloisa disse que tem por volta dos seus 60 anos Só que a partir daí tudo começa a fazer muito muito mais sentido então, durante todo esse tempo de vida ela apresenta os fatos em ordem não cronológica que pode dificultar um pouco o entendimento da leitura, visto que ela está falando alguma coisa no presente, está descrevendo alguma coisa que aconteceu com ela e fala, não, peraí mas agora eu tenho que falar sobre isso, porque senão vocês não vão entender o que vai acontecer logo a seguir daí ela introduz outro assunto fica fazendo isso recorrentemente ela está no presente, vai para o passado de repente ela fala alguma coisa que pode acontecer e fica nesse jogo, passado, presente e futuro. A Heloísa é muito mostra pra gente, já que é em primeira pessoa o texto, o que ela está sentindo ela descreve bem tudo que aconteceu com ela e é muito doloroso para ela relembrar o passado, relembrar tudo que aconteceu todas as perdas que ela teve por tudo que ela passou. E muitas vezes ela própria acaba dizendo isso ela se confunde entre passado e presente e já que ela não sabe diferenciar passado e presente, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber essa diferenciação? Então a gente fica sempre com o um pé atrás sobre o que ela tá falando, mas a maneira como ela descreve tudo isso de forma sempre muito poética, faz com que a leitura seja agradável e dê para levar esses acontecimentos com uma certa naturalidade é interessante ver também que ela apresenta muitas emoções diferentes Então ela está descrevendo uma situação de felicidade, por exemplo E logo na página seguinte se lembra de alguma coisa muito triste que aconteceu com ela As passagens tristes que ela teve, ela descreve com atenção que fica explícita no texto Logo em seguida, ela descreve uma situação de alegria com uma leveza muito grande O que faz acontecer esse contraste, esse balanceamento isso acontece, por exemplo, nessas duas passagens Não havia ninguém por ali a sala e os corredores se mostraram subitamente desertos, como para dar espaço ao meu pânico. E algumas páginas depois ela diz... A felicidade, bem, a felicidade é sutil, é discreta e delicada feito um beija-flor. Esse passarinho que consegue a proeza de bater asas até 80 vezes em um único segundo... Assim é a felicidade, essa transformadora dos dias, hábil artesã das coincidências. Aqui a gente pode perceber essa poesia implícita que está no texto, essa maneira leve dela descrever, dela fazer essa narração. mas fazendo a gente pensar um pouco sobre o tempo e sobre as consequências que a gente vai ter, sobre o que nos espera no futuro e tudo aquilo que a gente deixou para trás. Eu comecei me interessando por esse livro a partir da capa, que é muito bonita, e a diagramação do livro principalmente. Esse título estilizado em formato de onda, somado a essa diagramação, interna, com letras azuis, e a divisão dos capítulos, que é feito sempre por uma página azul, que deixa tudo bem marcado. Os capítulos, eles são bem pequenos, então a leitura é fácil, dá para ler esse livro em um ou dois dias, e me lembrou muito O Sentido de um Fim. É como se Letícia que fizesse com Heloísa uma personagem feminina de Tony Webster, do livro de Julian Barnes. São idosos que relembram o passado e tem uma carga emocional muito forte no texto, na descrição que fazem de tudo que eles viveram. Então é isso aí, pessoal. Se você já leu o livro, deixa aqui embaixo o que achou, se ainda não leu, eu recomendo bastante. E se é a primeira vez que está assistindo os nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, dê um curtir aqui embaixo que ajuda muito na nossa divulgação e não deixe de seguir a gente nas redes sociais Valeu!